Se a igreja não cumpriu o mandado judicial, ela vai pagar uma multa diária de mil reais por manter a igreja nesse lugar. Acompanha comigo. Gente, hoje o tempo está bem fechado e nublado... Mas as nuvens mais pesadas estão... Sobre essa igreja... Eu sempre digo que... É, no caso de uma história... Que envolva mais de uma pessoa... Sempre vai existir duas versões... E o caso dessa igreja não é diferente... Nós somos atrás... E levantamos informações sobre a situação e por que que essa igreja chegou nesse sentido. Você não vai acreditar nas revelações que eu vou fazer sobre não só a igreja, mas sobre como todo o bairro Serra Verde aqui em Esmeraldas, Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, está aqui nas minhas mãos um resumo de todo o processo. E nele, nele nós podemos ler aqui, que, se a igreja não cumprir o mandado judicial, ela vai pagar uma multa diária de mil reais por manter a igreja nesse lugar. Acompanha comigo. Eu quero deixar bem claro aqui, que nós, do Portão Voz do Cliente, nós atuamos socialmente, inclusive, na região de Vagem das Flores. Temos uma biblioteca comunitária na região. Então, nós fazemos parte da comunidade. Somos interessados em que a igreja fique no lugar. E eu quero dar aqui uma boa notícia. O senhor Clóvis, que é o que a justiça deu ganho de causa até o momento, já se dispôs a conversar sobre o assunto ele está disponível segundo ele mesmo para poder conversar a respeito do terreno onde está a igreja bom e nós também queremos ouvir é, a comunidade ouvir as pessoas ouvir a igreja católica é, podem acionar o portal podem criticar colocar informações aí no nosso vídeo na nossa página que nós vamos é, acompanhar o máximo possível o caso. O que nós vamos ver a seguir são dados e informações obtidas pela internet, pela comunidade, diretamente com o Sr. Clóvis, sobre a versão dele para os fatos, o que a história conta e o que há de registros sobre o fato da igreja. Enquanto isso, você pode ajudar curtindo a página aí, diga não à demolição, contribuindo com mais informações, criticando, passando para frente, ou mesmo se você faz parte dessa história, tem alguma comprovação, acione os meios legais adequados. Eu quero saber o seguinte, primeiro assim, quando é que a imobiliária comprou o terreno? Eu comecei em 1980, década de 80. Década de 80? Uma parte que eu fui comprando. Na década de 80 eu yeah. comprei. A primeira compra que eu fiz lá foi do ENERF do Inglaterra. É o centro do negócio. É o pivô da história. O pivô da história é o seu ENERF? É o ENERF que me vendeu bem. Ok. Ele requeriu o uso da piota. Aí me vendeu bem. Aí já vou fazer o seu... Ciente. Ele mesmo me apresentou um divisor dele, uma pessoa que dividia com ele lá, que era dono de uma área que ligava na okay. estrada. Comprei também nessa área. até essa, essa era uma posse. Okay. Esse camarada tinha uma descrição completa da posse durante muitos anos, e um de tudo. E o confrontante era o Enéas. Então, pedir quando você fez para mim a escritura, foi uma escritura que eu fiz, escritura particular. Você já viu isso? Ok. Eu fiz até, eu mandei no um cartório para reconhecer a firma um dele, da a mulher, etc. E até lembro disso, porque eu, você vê o que, que é. Foi uma que... Na verdade, foi o senhor que fez o loteamento foi do Mário Serra Leite. O loteamento do é Serra Ok. Era uhum. Bom, mas eu comprei outras áreas para cá. Sim. Esta área aqui, quando eu estava fazendo, cerquei ela toda, era uma área que eu tinha que deixar para mim, que era o melhor do que tinha. Okay. Mandei até fazer uma alicerce aqui Mas a lá, Eu passei lá para não ter os feitos o senhor, o senhor pode emprestar essa forma? Só, um só para eu exibir ela aqui então, O senhor está falando sobre Exatamente esse ponto aqui Onde está a igreja uhum. Aí o que, é que acontece? Cheguei lá e eu sei que estava arrancando a cerca, com a máquina, arrancando a cerca. Eu falei com ele e claro, falei: foi o Marquinhos que mandou. Marquinhos é um vereador, da era vereador lá em Esmeralda. Na tá Esmeralda. Salavão. Tá então, chama Marcos Elias. Passado uns ah, eu fui lá, Reventei o um negócio, fiz um cerca com 10 fios de laranja e fiz uma licença. Mesmo assim, eu a cerca. Antes de arrancar a tinha botaram uma faixa lá que o terreno estava sendo doado para a igreja com apoio do vereador. Do então vereador. Isso é uma faixa. Eu achei ridículo. Bom, acontece que a igreja fez uma missa lá. Quando fez a missa, eu notifiquei o dono Serafim e falei que a igreja estava sendo usada para eslubre e isso liderado por um vereador da cidade de Esmeralda não sei que é o nome não uhum. e mais, líder da associação de guarda para é o pessoal tem que né? tudo isso é que vai levar mas ele não contentou com isso ele criou induziu o pessoal aprovou contra mim uma ação criminal. A essa altura, eu fiquei um pouco confuso com o processo. Como é que uma série de pessoas estavam processando criminalmente por estelionato, o Sr. Clóvis, se ele ainda não tinha tomado posse de nada? Seria pela cerca que ele tinha colocado no lugar? Eu pedi para ver os documentos e ele me apresentou o processo. E eu fui processado com Estelionato. Como assim? Fui processado com o Estelionato. Está aqui o processo. A coisa mais ridícula do mundo. Agora, você sabe o que é uma pessoa sem processar por o Estelionato? Não, e Eu estou com 88 anos, eu nunca neguei nada, eu nunca falei uma mentira para ninguém. Sim. E fui processado. Por a Juiz tinha a Maria. Mas, mas como, como assim? Com base em que eles é, processaram? Baseado em quê? Exatamente. O que que acontece? Mas aquilo me criou uma revolta tamanha que eu procurei com o Oswaldo Campos Pires. Certo. Esse era o mais famoso que tinha, mas vou jogar por esse não vai a pagar. O negócio dele é distorci, por isso. Uhum. Olha, é nesse que eu vou. E fui lá, né, senhor. Cheguei lá e falei com ele. Eu falei, olha, eu estou com esse lado aqui, se o senhor precisar de 10 reais, eu vou, eu não tenho. Agora, ele falou: não, eu posso fazer uma petição, você vai lá e. Que a é juíza disse que eu tinha que ir lá de 2 dois meses, dois, um, não sei o que, eu não vou lá nada. Qual é a juíza que vai falar o que eu vou fazer? O que eu quero, na hora que eu quero. Eu falei com ele. Falei: então eu não vou nem uma vez. Eu falei: não é esse que eu quero, tá? Quero que o senhor pegue e acompanhe até no final. Quem? quem abriu essa ação contra o senhor? O Ministério Público. A denuncia, ministério? Quem é que tem entrou e Eu falei com ele, como é que, que eu vou te pagar? Ele falou, não, você pode deixar. Eu falei, não, eu não quero, eu quero que o senhor me faça, se eu quiser um negócio lá dar certo, eu, falei, Pô, eu passo eu hoje. Mas eu quero que o senhor me acompanhe até no final dessa história, tá ver onde é que eu vou chegar. E eu não comentei com ninguém, nem com a minha família. Eu sequei, fiquei tão mal. onde eu estou hoje. Então, então é o seguinte, é, mas tinha uma surpresa muito grande.